E aí, gente, é o meu nome, mano, é o seguinte, cara, eu vim aqui rapidinho no começo do vídeo pra pedir o like pra vocês Porque eu não vou explicar o vídeo, que eu já explico logo depois dessa abertura aqui Então deixa o like, se inscreva no canal se você não for inscrito, vai me ajudar para um caramba, mano Tô me esforçando pra caramba pra tentar trazer o máximo de vídeo possível pra vocês aqui neste canal E assiste o vídeo inteiro, comenta alguma coisa se você gostar, se você se sentir confortável para isso E é nóis, mano, bora pro vídeo que o negócio tá muito doido é seguinte, rapaziada, mano, já tô aqui com o Taquinho, meu irmão, o Tonicão Aí, ó, essa banana muito louca, <risos> E a gente vai fazer o seguinte hoje, mano, vamos começar aqui com 13.500 V-Bucks cada um de nós Eu tenho com 13.500 V-Bucks e o Antônio tem 13.500 V-Bucks de mentira E a cada mod que a gente tiver, é menos 100 V-Bucks que a gente vai perder No final de tudo, mano, a gente vai ver quem morreu menos E quem morrer menos vai ganhar a quantidade subtraída de mortes aí no total das V-Bucks, beleza? Eu então, sei assim, ficou mais ou menos confuso Mas no final vocês vão entender, no final das contas vocês vão entender Eu Nico, empolgado? Oi. Bora! Bora! Não pode morrer, hein? Se esforça aí, hein? Ai, ah, eu come... <risos> já comecei errado já. Ah, Vai pra cima. Beleza, personagemzinho. Não seja muito louco, filho. Pelo amor de Deus, pula aqui. Ai, meu Deus, tem que tomar cuidado aqui, ó. Tem um negocinho ali. Ai, ai. Beleza, mano, tô aqui, ó. Pula, pula. Não posso morrer, não posso morrer. Ai! Foi por pouco, mano. Não tinha visto a minha frente. Vai, Doquinho, ativa esse treco pra nós. Não pode morrer. Ativa, Doquinho! Ai! E quase tudo aqui inativa Não podemos morrer, Antônio Essa está muito fácil, pelo amor de Deus Estamos na 5 uh! E até agora foi muito fácil Foi muito easy Beleza Deixa ai, aqui, nossa, ai, Ai, ai, ai, ai, ai, Não, mano, primeira morte, menos 100 V-Bucks. Ou seja, não temos mais 3.500. Passei de primeira. Quê? Passou de primeira? Como assim, mano? Ai, vai, que pular, que vai Não vai pro lado ali. What? Beleza, o Antônio Chica, já passou. Não, segura Sem morrer, sem morrer nenhuma vez, mano. Ai, que raiva. Ai, que raiva. Pula, pula, pula. Meu personagem pulou, beleza. Cheguei aqui, cheguei aqui. O dia nem começou, mano. Né? Mas eu já fui derrotado de já uns seis vezes. Ai, morri! Olha minha cara de trouxismo. Ela não um trouxa mesmo. Trouxismo, essa palavra existe, é? Não existe, eu inventei, né? O vocabulário do Biga. Do Biga Donis. Calma, calma, calma. Não vou segurar mais de não. Vou seguir a cara do meu irmão, porque ele passou. Eu tô aqui morto. Então. Eu não entendo de nada. Quem entende é o doguinho. Ai, mentira. Passei. Não passei. Não passei. Passei ou não passei? Aqui é uma fase nova. É uma fase nova. Passei. É. Ah, moleque. Boa, boa, boa, boa ah, filho. Ai. Ai. Ai. Ai. Ai, ai. ai. ai. que erra fase. <risos> ai, beleza, beleza, beleza. Cheguei na 8. Cheguei no 8. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, ai, não. Não. Que? <risos> eu não tava preparado pra essa trap, mano. Essa trap maldita. Mas beleza, mano. Bora vir aqui, aqui ó Ativa aqui. É pra ativar a estrela. Ai! Beleza, ativou aqui. Quando ativar aqui, é pular pra cá. Ai, quase. Não! Eu tô vendo que eu vou perder muito, mano. Eu tô aqui com menos, acho que. Ai, 500 levantes. <risos> beleza, beleza, beleza, cheguei aqui. Ok, estamos na fase 9. E por enquanto, mano, tá. Tranquilo. Tranquilo. A não ser que o Antônio em uma fase. E morra muito. <risos> eu já tô vendo que eu é, vou daí, perder. Por Porque... É difícil, velho. Pelo amor de Deus, olha essas trecas aqui. Elas enganam muito. Tipo aqui, ó. Deixa eu subir aqui em cima. Ai. Ai. Sobe, sobe, sobe, sobe sabe, sabe, sabe, sabe não Ai, perdi o time, já perdi o time. Perdi o time, perdi o time. Vou ficar, vou ficar, vou ficar. Calma. Beleza. Pulou aqui. Estamos na 10. O que tem que fazer aqui? Que? Ah, tá. Beleza, que lado. <risos> Beleza. Ai, tem um aqui. Beleza. Outro aqui e um aqui vai me mandar pra aqui. Nossa Beleza, mano. O que, Antônio? Não me deixa com medo, Antônio Pedro. Pelo amor de Deus. Você não tem esse direito, meu amigo. Meu irmão. Meu camarada. Calma lá. Tem aqui. Ai, ai, ai, ai, ai. Todo ai. dia tem uma merda. Ai, não, mano. Nove eu morrendo, vezes. Eu tô já tô perdendo mil V-Bucks. Ou seja, o Antônio só perdeu até agora 200 V-Bucks. Ai, ai, ai, ai. Passa pro lado. Mano. Que fasezinha mais do. Insuportável. Tá, aqui, passei, beleza. Show de bola, cheguei aqui. Na maior tranquilidade do mundo, focando em não perder as minhas v <risos> eu vou passar isso aqui. Ai, que? Olha que jogo maldito. Que Ai. deu? Aqui, ó, quase morri aqui. Ai. Uh. Não! Que? Pelo amor uh, de Deus. Não, não, não, não, não. Ah, não. João, eu vou morrer tu pesquisa. não sabe o que eu fiz. O é que tu fez? Me explique, me fale. Voltei pra central. Ah, como? Voltei pro mesmo lugar que eu tava, GG. Boa, boa. Boa, Corri. Morri. O Atôni voltou pra central, tá na minha frente ainda. Ai, paciência, Jesus. Já morri quantas vezes? 15. Já perdi 1.500 rebucks. Beleza, mano, não consegui passar aqui, ó. Ah! Era uma aberta aqui, já era previsível isso Beleza, bora pegar esta granadinha E me tacar para cá Esta granadinha me tacar para cá E beleza, chegamos aqui Agora <risos> ah! <risos> Não <risos> Ai, <risos> mano, de vez em quando eu sou tão idiotinha Ai, ai, ai, ai, ai, ai. Cheguei aqui, hein? tranquilo Pega esse bounty, essa bounty aqui Já vai me jogar aqui em cima E beleza, mano Ó, tranquilo, Ai, fácil, certeza, fácil simples Perdeu quantas? tenta já Ó, o jogo ele uh. achou que ia me trollar Me trollou Não só achava, como ele sabia que ia me trollar, mano <risos> Ai, beleza Aqui tem que chegar aqui, ó Pulou aqui, voltou pra trás Só que eu sou Se lerdo Mas consegui, beleza Pulamos aqui em cima Bora focar e não perder todas as webbugs, João Ai, olha o jogo tentando me trollar de novo E olha eu sendo mais burro que o... <risos> jogo Consegui passar aqui, mano Beleza, cheguei aqui Agora, o que, que tem que fazer aqui? Ai, ai Meu Deus, que mecânica legal Muito divertido isso, mano Nossa, gostei pra caramba Calma Chegou aqui Beleza Calmou, calmou, calmou o Calmou o E cheguei aqui, 23 O Antônio já tá na 30 e poucos e morreu bem menos que eu, mano O Antônio morreu só 7, eu morri 21 já Velho do, do céu. céu Perdeu 800 agora Beleza Agora aqui tem que pular. Nossa, e... velho. Nossa. Nossa mesmo. Nossa, eu que digo, tá? Que eu tô morrendo umas coisas, tipo, muito tosca. Ah, era só sair do reto. Aff, ah, <risos> odeio esse tipo de coisa que às vezes é simples e que eu quero fazer o difícil e quando eu... Ah, joguinho, não. Não. Você tá proibido de me matar com essas brincadeirinhas bobas aí. Estou extremamente lerdo agora. Peguei a trap da lerdice. Por enquanto, tá fácil. Pelo menos essas fases aqui estão tranquilas, né? Não. Ah! <risos> eu tô morrendo até no que eu não morria antes. Não tô bem na vida, tá? Só para avisar. Ativa esse treco logo. Ai, ai. O ah, que? O Ah, mentira. Mentira, vou ser obrigado a renascer aqui. Ah, não, Nossa. mano. Tu passou por é, essa? É a primeira trap, é a primeira trap. É meu. a primeira trap. Ai, que lindo. Eu tô me ajudando. <risos> Beleza, mano. Bora ativar aqui. Tranquilo. Eu juro que não era pra mim estar tá morrendo assim. Eu juro. O que? Calma lá. Eu acho que eu tenho que pular mais pra cima. Vim pra cá. E agora eu vim pra cá. Beleza, show. Tonicão, me espera, meu amigo. Eu tô chegando era 42. Ah, 42, beleza. Boa. Bora passar aqui esse treco. Bora passar esse treco aqui. E eu estou com uma arma na mão, mas o Antônio já abriu o, o, o território pra mim. Acredito eles. Acredito eles não, acredito em eu. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, Passa, passa. Não. Ai, sabia. Beleza, joga! Tá achando que vai me trollar? Da onde, meu amigo? Da onde, Joguinho? Fácil, easy, 35 Aqui estamos nós Beleza, pega esse impulso Jogue-me para 36 Aqui estou eu Bora pegar isso aqui, mano Ai, ai, ai, ai, não O jogo bugou, o jogo bugou Essa aqui eu não deveria nem contar, mas tô perdendo quase 3 ah, tá. mil B-Bucks aqui Trata de morrer aí, senão vai ficar muito caro esse desafio <risos> Brincadeira, brincadeira, brincadeira Brincadeira, brincadeiras à parte Aqui estamos, estamos Aqui estou, né? Porque o Antônio acelerou o passo E já tá hiper mega Longe de mim Tá, beleza Calma Eita, que difícil De bobeira Ai, paciência aqui na cagada Ai, paciência aqui na cagada Jurei que ia morrer, mano Jurei que ia, tipo, muito morrer, beleza A coisa que te deixa muito brabo é quando tu tá passando a fase de E ela larga, sabe? Dá pra querer ganhar todas. Ai, volta ali pra cima, volta ali pra cima. Vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo cheguei. Beleza, cheguei, cheguei, cheguei. Pega o rapidinho, pega o rapidinho. Aqui sou eu na 41. Doguinho, tu tá onde mesmo? Tu falou? Pra 52. 52? Ah, o Doguinho tá toda vida 10 a mais que eu. Já praticamente ganhou o desafio, porque... Uh! Eu tô morrendo. Se esforça pra não morrer. Uh! Uh! Ai, ai. Ele só tem cara de fácil, tá, galera? Volta pra trás, volta pra trás. Agora pegou um o impulso, né, safadinho? Beleza. Ai, mano, se eu morrisse ali... Ai. Quase, quase que eu não passei. 43 aqui estou eu, beleza. Bora pegar aqui um o impulsinho. 43, 43, 44 Boa. 44 aqui estou Boa. eu Eu estou aqui, meus amigos Meu... Ai, vou morrer, não morri, não morri Não morri, não morri, não morri. ai, morri Lembrando que eu já praticamente perdi o desafio Porque eu estou com muito menos rebugs do que o Antônio Tudo bem, né, mano Se é isso que você quer fazer com seu irmão Seu irmão que te ajuda tanto Se quer humilhar o teu irmão desse jeito, tudo bem, tá Eu não ligo Ai, a de que você tá morrendo nessa fase tosca Aqui estou eu novamente Opa Agora sim passei aqui É, <risos> ah, tá pra aqui lá em cima O personagem chega em cima Chega da onde em cima? É? Ah, tá, tá, tá, tá, tá, tá O burro aqui não olhou pros lados Ai, ai, ai, ai Ai, agora eu tenho que ir para lá Pra lá, pra lá, pra lá, vai dar tempo, vai dar tempo, vai dar tempo. Beleza, ativei, ativei Olha... Como eu estou tenso. Como eu estou tenso, estou na 47, Antônio. Aqui estou eu. Cada vez mais fácil, Antônio. Eu posso não viver, mas também não irei morrer. Entendeu? Eu, pelo amor de Deus. Ah, pulou, pulou, pulou, pulou, pulou, pulou, pulou. Me mandou pra cima, me mandou pra cima. Me mandou... Pra onde? Ah, jurei que tinha morrido, mano. <risos> jurei que tinha morrido, mas não morri. Olha como eu sou ousado. Olha como eu sou ousado. O ousado morreu. <risos> O Antônio Oi. morreu só 18 vezes, galera. Ele perdeu, tipo, 1.800 V-Bucks até agora. Eu já perdi muito mais V-Bucks do que ele. É a vida. É a vida. Essa é a minha vida. Uma tremenda de uma... Calma. E agora? Beleza. E agora? Onde é que eu tenho que ir? Onde é que eu tenho que ir? Oh. Beleza, cheguei aqui, galera. Ó, ó, palmas para mim, tá? Porque eu posso... Quê? O jogo tá muito, muito bugado. Pula aqui. Morre aqui, beleza Chegou aqui, morreu ai, Não morreu A minha voz já soltou um morreu <risos> aqui 51 aqui estou eu, beleza Pega esse trap aqui Ai, passei, passei, passei passei 52 aqui estou eu, beleza Eu peguei 5 mil V-Bucks já Jogadas no lixo Porque eu sou um pro player Despro player Nossa, oh, eu tô morrendo muito agora, ferrou Empaquei, João, Ah, empacou, empacou, empacou okay. Hum, empacou Eu estou achando que eu irei empacar mais nossa, meu amigo, meu amigo. A minha vida está na mão de Deus. Ai, mano, jurei que ia morrer. <risos> Ai, meu Deus do céu. Como a vida é bela, como a vida é bela. Eu acho que eu não peguei o checkpoint. Eu acho que devia ter pego o checkpoint. Eu acho que eu não peguei o checkpoint. Ah, na 55 eu não peguei, não peguei mesmo, não peguei na 55, não sei que eu tinha pego Agora eu peguei, <risos> ah, enfim, muito simples, aquela é fase ali, então, de boaça, de boaça, de boaça, de boaça, beleza Aqui. Ai, talvez eu não tenha calculado muito bem, não é mesmo? Eu acho que eu não calculei muito bem ali a ah, consegui chegar na 58, Antônio. <risos> estou bem, amigo. Meu amigo, eu estou muito bem. Bene, bem, até demais uh. para ser verdadeira, oh, maninho. Pelo Foi. visto, eu vou ser obrigado a pagar as debugs do Tonico. Ai, mas eu tô com 30 mortes já no top do longe. Gente, não, ai, beleza. Cheguei aqui, chega aqui. Tô no 59, filho. Pelo amor de Deus, eu sou um cara orgulhoso das minhas atitudes. <risos> Brincadeira, não sou. não Se eu fosse um cara orgulhoso, eu seria um ah. cara bobo, né? Porque. Uh. Porque olha o que eu faço. Olha o que eu faço. Olha o que eu faço, mano. Calma lá, calma lá. Pulou aqui, pulou aqui, pulou aqui. Beleza, calma. Pulou aqui. Agora pulou aqui, pulou aqui. Cheguei. Calma, calma, calma, Antônio. Calma, Antônio. Calma, por favor, muita calma. Eu preciso só chegar aqui. Cheguei aqui. Tranquilo, agora aqui pra cima. Não vai ter trap aqui. Não teve trap ali. Uh. Ai, passei direto. Chegou aqui. Uh. Uh. Clicando algum S, alguma coisa que não era pra clicar Ao infinito. Que vai, chegar e além? vai chegar Chegou, mano. Foi por muito pouco. Ai. <risos> Olha pra cima. Beleza. olhar pra cima, olhar pra cima. Mano, 9 mil V-Bucks, eu já perdi. Já perdi 9 mil V-Bucks. Caramba, hein? É muita V-Buck jogada no lixo. Beleza, essa é daquela ali que tem que ir lá pra cima. Ah, só que usar duas. Calma. Duas já tô craque, já feio. Pelo amor de Deus, aqui tem que fazer o que? Aqui tem que fazer o que? Não sei, só, só, só, só sei que eu fiz isso. Nossa, eu só sei que eu vi certo. Eu não sabia o que fazer, mano. E acabei. Ai, felicidade de noob dura pouco, mano. Beleza, acelera muito, devagar. A gente tem que fazer toda a subtração aqui pra ver quantos V-bugs é o total. O Tony Bugs, ai, quase que eu morri aqui. Beleza. Ai, passei aqui, fechou. Ai, ah, esse aqui é um pouquinho mais difícil. Ai, ai, ai, ai. Ai, minha costela doeu, espetou. <risos> Beleza, mano. Calma, calma, calma, calma, calma. Beleza. Aqui eu tenho que chegar bem no cantinho, mano. É difícil, ó. Ai, né? mano, essa daqui é difícil. Então, essa aqui é, que eu tô... é difícil. Passei aqui, passei aqui, passei aqui. Agora é só passar no cantinho, só passar no cantinho. 69, 69, 69. Beleza. Pega o boost aqui, pega o boost aqui. Que, que, que, que, que, que? Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus, cheguei aqui, beleza Ok, aqui temos o que? Um dropperzinho? Passei, beleza, mano Passei, passei, passei, passei, passei, passei Nossa, Ju O que? O quê? Consegui o quê? Ah, eu tô na última fase, pera O 2 já tá na última fase já, mano, pra tu ver como eu sou Sei uh. Um lixo Ju, tá perto de mim, eu tô conseguindo ver teu nome Ah, eu tô na 76, é, não tô sei. tão perto, mas também não tô tão longe Beleza, bora ativar aqui 77 aqui estou eu, nossa, isso aqui parece difícil Uhum. passa a última fase, ela é um trono, é muito lindo Beleza, cheguei aqui na 78 É fase de velocidade, geralmente Eu me bem nessas fases E o jogo quase me trollou uhum. Sorte que eu tô ligado, joguinho Sorte uhum. que eu tô ligado, quase ligado Mais ou menos ligado Eu vou ir Beleza, aí, mano. te dar a cada fase Pode ser, oh, tô dentro tá Calma, lá Ai Ai, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai, ah, é, é, é ai, <risos> eu não posso terminar negativo, só não posso terminar negativo, Dado, uh, beleza. Só o último é fácil. Ai. Boa, agora, agora... Vale. ai, ai, ai, ai, <risos> ai, que dá, não é só pular, esse sabe daí, por quê? Isso daí é horrível, é horrível, é horrível. E empaquei um pouquinho também. Ah, mentira, Mati. Ah, vara que empacou <risos> nisso, que é pro players, Antônio. Eu só tenho, de vez em cuidado, quando, alguns tá azares. Ah, azares. Essa daí, essa daí eu, eu recomendo e pelo cantinho ativar as duas ao mesmo tempo. Beleza, chegou aqui, ó. Aqui, ó. Oh, os rapazes me invejam. Os rapazes me invejam. Beleza, calma. Pulou aqui. Boa. Ai, Boa. quase que passei. Quase que passei, beleza Bora ativar essas traps aqui, como eu já falei pra vocês, eu sou o rei das traps ativadas, eu sou o cara que ativa todas as traps sem medo nenhum E olha o cara que vai aqui pra frente, e vai ativar a trap E vai passar pra 89, 89. chegou aqui no 89 e aqui vai ter trap também Eu a sei que realidade. tem a trap, mas eu não passei Eu vou passar aqui, <risos> eu não vou passar Antônio, porque eu sou um El Eu sempre tenho que fazer essas na minha vida Tá a <risos> Tá, tu foi por esse lado de lá, eu vou por esse aqui. Não, mas é, é, eu fui pelo, pelo, desse lado aí. Uh! Ninguém entendeu, foi nada. Ó, oh, beleza, calma lá. Calma lá, calma lá, calma lá. Beleza. Eu tô Boa. Calma aí. 94. 94 aqui estou eu, beleza, calma, calma lá. lá. Pula na ponte de todos. Boa. Beleza, que cheguei, Antônio. Ai meu Deus. que deve, deve esperar daqui aí, na frente? Essa daí parece que é difícil, mas não é. Ah tá, beleza. Essa aí ah. também, outra que parece que é difícil, mas não Tranquilo, pelo visto, tran. Tranquilo. Uh! Oh, umas coisas muito tosca, galera. Pula aí, daí parou. Parou. Chegou na pontinha, pulou de novo. Parou de novo. Parou e chegou. Dá até pra dar um Szinho ali, né? Pra voltar um pouco no pra trás. 27 já. Ok. Ai! <risos> Ai, que raiva, velho! Boa, Beleza Beleza ponta. 98, 98 Aqui é só pular aqui na pontinha e voltar pra trás Aqui é ir pra frente e voltar pra trás Aqui boa. é passar pra frente e pular no 99 Pular na ponta Ai, ai, boa. Não sabia disso, não sabia disso Tô chegando, tô chegando Acabou? Não, não pera lá, tem a última a última é 100, né? Ah, tem a última Geralmente a última Não tem ai. Ah! Obrigado. <risos> o jogo já me deu obrigado, então é isso, galera. Bora pegar aqui, aqui estamos nós. Ah, eu não tava tão rápido. O que, que houve? Eu não tava tão rápido. Ai, ai, aqui tô eu! Aqui tô eu! Aqui eu! Aqui tô eu, mano! Eu não acredito nisso! Deixa o like! Deixa o like Seguinte, eu terminei com 137 derrotas E o Tonico com 78 apenas O Tonico ganhou um total 5.600 V-Bucks Porque é 3.500 V-Bucks como ele começou Porém, menos 7.900 V-Bucks É a quantidade de vezes que ele perdeu 100 V-Bucks a cada morte, beleza? Eu não ganhei merda nenhuma Terminei negativo Mas tudo bem, <risos> mano Vamos colocar na conta do Tonico E o Tonico vai ser feliz para sempre Deixa o like aí no vídeo Valeu, tamo junto E se inscreve no canal se você não for inscrito também Vai ajudar pra caramba É nóis Woo!